Pois é, acredite se quiser, já faz um ano que Bolsonaro foi eleito. E a melhor notícia de todas é que continuamos todos vivos. E apesar de sua popularidade, que não para de cair, das bobagens ditas por ele e seus filhos dioturnamente, da cara de pau de tentar nomear o próprio filho como embaixador nos Estados Unidos e depois líder do PSL para tentar controlar a grana do fundo eleitoral que seu partido tem direito que aliás culminaram em uma verdadeira implosão do PSL Bolsonaro chega ao primeiro aniversário de sua eleição com a principal lição de casa concluída a reforma da previdência que economizará cerca de 800 bilhões de reais em um período de 10 anos superando as estimativas dos mercados que esperava uma economia de 700 bilhões e ainda na esteira do otimismo com a reforma da Previdência, o Ibovespa voltou a renovar sua máxima histórica hoje, fechando aos 108.187 pontos. Acompanhando também a nova máxima em pontos do SP500 nos Estados Unidos Que por sua vez está otimista com a expectativa de anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e China E de um novo corte de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira E por falar em juros, no Brasil a expectativa também é de corte na Selic E deverá ir para 5% ao ano também nessa quarta e com tanto otimismo assim mundo afora, o dólar finalmente voltou a ser negociado abaixo dos R$ reais nessa segunda-feira. Oh, que legal! Agora é torcer para que Bolsonaro e seus filhos parem de gerar crises por aí e deixe a economia brasileira se recuperar, né? E esse foi o Otário Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia de forma rápida e sem frescura. Fui.